Eu sou a Tata e a nossa conversa de hoje vai ser sobre o que fazer quando o arroba, quando a pessoa que você está apaixonado, tá te olhando. Cara, tem poucos segundos na vida que você sente tanto nervoso, tanta felicidade, tanta aflição de não saber como retribuir ao mesmo tempo, não é mesmo? Então eu vim aqui conversar um pouquinho com você sobre coisas que você pode fazer para sair dessa. O para entrar nessa, no caso, né? Porque não tem coisa melhor do que a pessoa que tu gosta, tá te olhando, né, cara? Então vamos lá. Ah, eu tirei essa pergunta lá do meu Instagram. Então se você quiser também me mandar perguntas, ou então ver um pouquinho mais do meu dia a dia, ver o que, que eu tô fazendo, o que, que eu tô fazendo por aí, ver quando eu faço live, quando eu peço temas para vídeos, enfim, me segue lá no Instagram. Meu arroba esse aqui, tatamnz. Então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer quando a pessoa que você está apaixonado está. Te olhando é identificar. Qual é o tipo de olhar? Que tipo de olhar que a pessoa tá dando em você? tá certo isso dando em você, tá dando para você. Olhar é uma coisa que a pessoa dá em você ou dá para você. Que tipo de olhar a pessoa tá te dando? É, faz toda a diferença isso, cara. Porque a pessoa pode estar tá dando aquele olhar vazio, sabe? Aquele olhar assim que ela só tá pensando em alguma coisa, ou tá pensando do tipo, ai, eu queria tanto comer uma coxinha. E daí sem querer tu tava no caminho dela, ela te olhou e tu tá Pensando, ai, cara, ela também me ama, ele também me ama, não, nada a ver. Então você tem que identificar qual é o tipo de olhar. Olhares possíveis: esse olhar vazio que eu acabei de falar, deixa eu dar uma colinha aqui. O outro olhar possível é se a pessoa tá te olhando e concordando com alguma coisa que tu tá falando. Por exemplo, se tu tá numa reunião no teu trabalho, tu tá falando alguma coisa, a pessoa também tá naquela reunião, ela tá te olhando. Ou na sala de aula, da faculdade, ou do colégio, enfim, tu tá falando alguma coisa em voz alta e a pessoa tá olhando pra ti e tá concordando com o que tu tá falando. Então ela tá olhando para ti. Não é porque ela tá apaixonada por ti. Porque tu tá falando alguma coisa, ela tá concordando. Pode ser esse segundo tipo de olhar também. Tem aquele outro olhar ah, que a pessoa tá te olhando, tá pensando cara, eu essa pessoa de algum lugar. Parece que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Ah, lembrei. Ela parece a minha prima. Putz, nem tava afim de ti, sabe? Tava só assim tentando lembrar. Ou pior, ou pior, ela te vê todo dia e nem lembrava que te conhecia. Então pode ser esse tipo de olhar também, que é bem triste, mas pode ser. Aí começa a coisa a ficar boa. Pode ser aquele olhar meio tímido. Que olha, e aí disfarça. E daí, daqui a pouco de novo. E daí daqui a pouco. Esse olhar é bom, esse olhar é muito bom. Inclusive, eu tenho um vídeo só falando de como conquistar o olhar e tudo mais. Esse vídeo é muito massa. Abre em outra aba, então espera terminar pra ver. Eu vou botar no card aqui em cima pra vocês verem. Esse vídeo é muito bom mesmo. Tem aquele olhar daquela pessoa que olha mesmo. E ela não tá vendo. Ela te encarando mesmo, porque ela tá querendo mesmo, e aí ó, fechou. É só te pegar e olhar também, tá bom? Aí tá muito fácil. Tu olha também que ela tá querendo. ter esse olhar das pessoas descaradas que, quando tão afim, olha o meme, não tem dó e não tem medo, e fica olhando e caramba não tem nem vergonha. Passa 3-4 segundos e a pessoa tá ali ó, te olhando, carão. Então tem esse olhar também. Tem esse olhar também. Se você fim assim, de uma pessoa que tá dando esse olhar pra ti, cara, tu tá muito feito, parabéns, boa sorte. Vai lá que é sucesso. Eu de novo com essa mãozinha, que eu não sei da onde que eu tirei. E tem o sexto tipo de olhar que vocês têm que ficar bem ligados, que é aquele olhar que a pessoa te olhou e aí tu olhou e aí ela não é timidez, entendeu? Ela virou a cara, tipo, não era pra eu estar tá olhando pra ti, cara, não era, não tô curtindo que tu tá me olhando. Esse olhar normalmente acontece quando tu começou a olhar pra pessoa primeiro. Tu Olhando demais, e aí ela se sentiu incomodada, viu que tinha alguém olhando pra ela, e ela olha pra ti e bom Para de me olhar, cara. Cuidado com esse olhar, tá bom? Olhar também pode ser assédio, então fiquem de boa aí. Então, se tu perceber que a pessoa tá tipo virando a cara, entendeu? Ela não tá tipo baixando o olhar, ela tá virando a cara. Aí tu maneira que pode ser esse tipo de olhar aí também, é meio perigoso. Então, tá. Primeira coisa é identificar. Você identificou qual é o tipo de olhar que a pessoa tá te olhando? Boa sorte, tomara que seja um olhar positivo. Se não for, tu fica de de boa que nem eu falei esse último tipo fica de boa para de olhar tudo certo agora se for um olhar que tem chance de ser um olhar positivo. O que que tu vai fazer? Tu vai retribuir, óbvio. E tu vai retribuir de forma positiva, obviamente. Tu vai fazer o quê? Também tu vai sorrir com o olhar também. Ou então tu vai dar aquele sorrisinho, sim. Bem, disca... gente, gente, gente, gente, presta atenção. Bem discreto, tá? É um sorrisinho que quase não dá. É muito discreto, é muito discreto, porque a chance de sair um sorriso de nervoso, tipo, é muito grande. Então cuidado com esse sorrisinho. É Bem discreto. Se tu não for confiante no teu sorrisinho, é que tem gente que é boa no sorrisinho, né? Tem gente que manda muito bem no sorrisinho assim, ó, um sorrisinho discreto. Então, use e abuse do seu sorrisinho discreto se você manda bem. Agora, se você manda mal, deixa ele pra lá, tá? Não mexe na boca e dá um sorrisinho só com o olhar, que vale mais, tá? Vale bem mais do que tu dá um sorrisinho nervoso. Sorrisinho nervoso é péssimo. Sorrisinho com cara de psicopata é péssimo. ele sorrisinho com cara de ai, cara, eu tô te querendo muito é péssimo. Então, Sorrisinho malicioso é bom, bem de cantinho, e sorrisinho com olhar é bom também. Boas formas de retribuir o olhar, tá? Depois de tu retribuir o olhar, tu vai poder fazer uma outra coisa, que é mais um passo, que é demonstrar interesse através de linguagem corporal, PNL. Eu tenho um vídeo que é muito legal que fala sobre linguagem corporal, vou botar no card aqui em cima. Então, cara, vai lá e boa sorte! Debulha esse vídeo e dá-lhe. Porque entendendo de linguagem corporal, tu vai conseguir demonstrar de forma mais natural, mais sutil, interesse pela pessoa e isso vai ser muito mais natural. Ela vai receber aquilo e não vai nem saber, entendeu? O cérebro dela vai decodificar todas aquelas coisinhas, jeitinhas, o que tu tá fazendo, só um exemplo, tá? Tipo, por exemplo, mexer no cabelo, deixar o ombrinho de fora, deixar a jugular a amostra, eu tenho um vídeo que explica direitinho sobre o que que tá acontecendo, por que que tu vai fazer isso, mas são coisas assim, os homens também podem mexer no cabelo, entendeu? Pra demonstrar o interesse, é uma coisa assim que o subconsciente da pessoa vai conversar com o teu subconsciente e vocês vão estar tá ali flertando de uma maneira muito natural e, e não vai ficar aquela coisa descarada Sabe, igual eu falei do, do sorriso malicioso, não vai ser é uma coisa tipo que eu não tô só mexendo no meu cabelo, que eu tô em cima de você, Puxa, óbvio que não entendeu, fica muito natural. Então, muito boa. Essa tá no card aqui em cima esse vídeo para vocês verem, tá? Aí, depois disso tudo, a pessoa já vai ter entendido. Se ela não entendeu, o subconsciente dela entendeu, tem alguma coisinha falando, ali no ouvido dela. Eu é? tô com impressão que aquele cara, que aquela mulher ali tá, tá afim de mim. Não sei. Estranho, né? Mas não sei o que, que foi. Com essa impressão. Quando a gente tá falando de olhar, a gente tá falando de duas pessoas que estão fisicamente presentes em algum lugar, não é mesmo? Então. Esse lugar vai proporcionar algum assunto, qualquer assunto. Sei lá, se tu tá numa sala de aula, alguma coisa que alguém tá falando, ou se tu tá numa palestra que é que o que a palestra tá falando, ou se tu tá num lugar público, coisas que estão acontecendo, se tu tá num bar, a música que tá boa, que tá ruim, a comida, a bebida, o drink, qualquer coisa. Coisa! Tu vai pegar alguma coisa do ambiente que não tenha relação contigo e não tenha relação com a pessoa. Que tem relação com o ambiente que vocês dois estão. E vai puxar assunto com ela sobre aquilo. Entendeu? Se tu tá no bar, por exemplo, tu vai, pode pegar uma bebida e querer entregar para ela. Se tu for uma mulher muito ousada, tu também pode pegar uma bebida e pagar para ele. Tu vai chegar na pessoa e fazer um comentário qualquer sobre o local. Qualquer coisa, tipo, sei lá. Ai, ah, eu adoro essa música tipo nossa já provou esse drink tá muito bom oh meu deus aula de professor é muito chata né tu também acha tomara que a pessoa concorde contigo né no comentário é legal também de se certificar pela cara dela ou pelo jeito que ela tá se portando naquele local se ela tá se aquele local tá agradando ela ou não para fazer para acertar no comentário né se puder fazer um comentário bem humorado também é legal o lance é não fazer nenhum comentário sobre a tua pessoa porque pode soar ou que tu tá se achando, ou que tu tá se desvalorizando e que tu tá inseguro em relação a ele, a ela, então isso não é bom. E também não fazer nenhum comentário em relação a ela. Sabe aquele lance do cara chegar na né, mina e dando um elogio, tipo, nossa, você é muito bonita. Isso é péssimo, gente, sério. É péssimo. A maioria, se ela é bonita, realmente ela sabe que ela é bonita e ela vai ficar, tipo, ah, vá, sério, nossa... Pra receber esse elogio hoje, sabe? Não é legal. Então, se chegar falando sobre o ambiente, segundo meus estudos, é muito mais legal, é muito mais interessante, você vai ganhar muito mais pontinhos, beleza? E aí, depois disso, o próximo passo é você chamá-lo, chamá-la para sair. Então, assiste esse vídeo aqui que eu explico como chamar a pessoa para sair de um jeito sutil, de um jeito interessante. Então assiste que vocês vão gostar muito. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de clicar na minha cabecinha aqui. Se você curtiu esse vídeo, você vai gostar dessa playlist cheia de vídeos, assim, de conquistas e tudo mais, foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo tchau!